A segunda turma do Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso decidiu que um vendedor tem direito a receber comissão, mesmo que o cliente tenha desistido da compra. Para os desembargadores, não admitir o direito do vendedor seria colocar sobre ele os riscos da atividade econômica. Estes riscos devem ser suportados apenas pelo empregador, segundo a CLT. Na decisão, os descontos no salário pelas vendas canceladas foram considerados ilegais, Assim, a empresa deverá pagar as diferenças de comissões com reflexo sobre as demais verbas trabalhistas.